Muito boa tarde a vocês que nos acompanham a partir de agora. É Remix no Ar. Estamos no Hospital Bom Jesus, município Rio Negrense, onde hoje acontece a entrega de cadeiras, cadeiras de banho, cadeiras de rodas, através do Rotary Clube de Rio Negro e também do grupo Arte Sol. Estamos com a Joa Romanha, que representa o Rótara e também o Grupo Arte Sol e conta para nós esse momento diferenciado, a importância que tem dessa doação. Uma boa tarde. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Boa tarde a todos. É, esse projeto do Artesão Solidário é um projeto, é, digamos, é um filho meu, <risos> que nasceu dentro do Rótara Clube de Rio Negro. É, através desse projeto, nós ajudamos entidades... É, e a prim, o primeiro trabalho que nós fizemos foi é, das cadeiras de roda e de banho para o hospital. Como que nós chegamos a esse trabalho? Nós vendemos rifa, todas as, as artesãs do grupo. É, nós começamos com mais sete artesãs, hoje nós somos em 25 mulheres. Esse é um grupo que a gente não pode dizer, ah, é um grupo de senhoras, porque não, se tiver homens que façam artesanato, que queiram participar, é, são muito bem-vindos, né, enfim, nós não somos um grupo só de mulheres, tá, é, voltando ao assunto das cadeiras, essas cadeiras é, foram conseguidas com a venda de uma rifa de Natal, onde nós conseguimos o valor de dois mil reais a rifa, nós vendemos a dois reais o número, então todo mundo se empenhou muito para vender, né? Eu quero agradecer muito às artesãs que, sem elas, como eu digo, eu sou a mãe, o pai é o Rotary, né? E os filhos são as artesãs, né? É uma família sem filhos, né? É complicado a gente fazer algo, né? E aí nós fizemos essa rifa. É, com essa rifa, nós compramos, né? na realidade, nós compramos seis cadeiras de banho e duas cadeiras de roda. Então, quatro cadeiras de banho e duas de roda vão ser doadas para o uso exclusivo aqui dentro do hospital. Elas não são para empréstimo. Tá? É, o nosso grupo vai fazer um ano agora que está caminhando é, nós, pelas nossas pernas, né? É, na metade, acredito que foi metade de setembro, começo de outubro, eu não não, eu não consigo me recordar bem certinho a data, mas nós vamos comemorar essa data de um ano desse maravilhoso grupo, onde todas têm é, a prova quádrupla do Rotary, né? É, todas pensam no próximo sem pensar em si, né? Nós temos também o apoio ao nosso grupo é, da Madem da tipografia Coster, é, da Requinte, da panificadora Requinte, que nos, aonde nós temos o nosso lanche, o Júnior sempre faz, nos faz um preço carinhoso, né, um preço especial, e a Ana, que é minha filhada, é, a Ana, filha do Gustavo da Coster, que sempre faz a nossa divulgação, a arte, enfim, ela sempre nos ajuda também. É, nós nos reunimos, nós temos o apoio da Uninter. É, Onde nós nos reunimos nas quintas-feiras, a Gisele nos cedeu a sala gentilmente, né? Ela nos aguenta lá, que às vezes a gente faz tanta folia lá que, meu Deus do céu, é... acho que até os vizinhos escutam, né? <risos> Mas todas as quintas-feiras nós nos reunimos lá, das 14 às 17 horas, tá? É, muitas coisas não são fabricadas lá, a grande maioria do artesanato não é fabricado lá, as artesãs elas fazem em casa e elas nos trazem pronto, nós só organizamos, nós ganhamos muita doação, a comunidade nos nos adotou assim com muito carinho, muita confiança, o nosso trabalho tem muita credibilidade, muita transparência, além de, né, de todas colaborarem e, e serem assim, nós temos o Rotary, que é o nosso pai, né? E estamos muito felizes com a entrega dessas cadeiras. Fizemos mais uma rifa agora, rifa de Páscoa. Essa rifa de Páscoa, um valor dessa rifa vai ser ajudado no hospital também. O nosso hospital precisa muito, pessoal, muito. Rio Negro precisa muito do hospital. Então, vamos ajudar sempre, né? Quero agradecer a todos que adquiriram as rifas, né? Felicitar as ganhadoras da rifa, já, já consta na, no Facebook, é o nome dos, das ganhadoras, né, dos ganhadores. E outra coisa, eu vou tomar a liberdade de pedir pelo hospital. O hospital vai abrir um bazar e seria interessante quem tem roupas em bom estado, bem conservadas, né, é, móveis, eletrodomésticos, é, o que tiver bem conservadinho, né? Porque o que a gente doa é aquilo que a gente gostaria de receber, né? E o hospital está precisando também de um trabalho voluntário de costureiras. É, hoje eu dei uma visitada aqui, fazia muito tempo que eu não vinha, até mesmo por causa da pandemia, né? E vi assim que eles precisam de costureiras para reformar roupas, de cama, enfim. Quem quiser, tiver um tempinho, às vezes você está em casa, você pensa: puxa vida, eu gostaria tanto de ajudar, eu não sei como, como que eu poderia. Ó, oh, pessoal, vem aqui, vem aqui no, no HBJ, converse aqui com, com, o Mar, com o Márcio, com. Enfim, nós temos a nossa presidente do hospital, a Mônica, né? É, deixa o seu nome aí de repente se você não quer vir aqui eu não, não sei que dia da semana que eles se reúnem aqui pra, que elas têm máquinas de costura elas têm é, todo o equipamento ali, mas às vezes você não quer sair de casa você quer ficar em casa, fazer o teu trabalho voluntário em casa e depois trazer aqui, é muito bem-vindo pessoal, né, toda ajuda é bem-vinda tá certo muito obrigado, parabéns não, não, muito, né Pede também. E peço, peço, peço porque se a gente não pedir, as pessoas não sabem, né? não tem noção da, da necessidade. E seria isso aí. um agradecimento novamente à comunidade pelo acolhimento ao artesão solidário. Muito obrigada a todas, a todos, que Deus os abençoe, nos abençoe sempre, nos dê muita saúde. Tá certo. Muito obrigado então a Jo Romã, ela representando nesse momento o Rotary Clube aqui do município de Rio Negrense e também o grupo Arte e Sol e essa doação importantíssima ao Hospital Bom Jesus, o nosso HBJ. E porra, tranquilo.